Pra quem acompanha meu canal sabe que eu estou sendo processado pela deputada estadual Cidinha Campos do Rio de Janeiro apenas porque eu fiz um vídeo protestando contra a censura que ela está praticando através da justiça na internet. Então, em vez de eu ficar esperando a intimação chegar pra finalmente ter um prazo para retirar meu vídeo, que ainda está no ar e já foi replicado, eu vou começar aqui uma campanha. Não vote em nenhum membro do PDT. Simples. Se a Cidinha Campos ela quer censurar a internet e o partido dela é tão covarde que nenhum membro do PDT se pronuncia, então os eleitores têm que reagir. Se você também é contra a censura na internet, a favor da liberdade de expressão, se você acha que o conteúdo que a gente faz tem que ser mantido na rede e que políticos não têm direito nenhum de reclamar na justiça, porque foram ofendidos ou porque usamos imagens públicas deles ou, ou ainda fazer pedidos absurdos como o que ela fez de não ter citado o seu nome em, em vlog ou blog, então participe dessa campanha. Você não precisa fazer nada. Na verdade, o que você precisa fazer é simplesmente não votar em ninguém do PDT. Todos os candidatos do PDT tem a numeração começando com o número 12. Então, se você vê 12, já fica alerta. Sendo o PDT, não vote. Quando eles tiverem um dano político né, considerável, aí quem sabe esse bando de covardes do PDT resolve colocar Cidinha Campos no seu devido lugar, prensá-la na parede né e, e ela abaixar a bola um pouco. Se você acha muito radical não votar em ninguém do PDT, então pelo menos restrinja essa campanha ao estado do Rio de Janeiro. Se você acha radical restringir ao estado do Rio de Janeiro, então restrinja a cidade do Rio de Janeiro, que é onde ela vai tentar eleger o seu filho, Ricardo Campos. Cuidado, não deixem esse sujeito assumir a Câmara Municipal. E se você acha muito radical atacar o filho dela, filho dela que apoia todas as atitudes autoritárias da mãe, então restrinja a própria Cidinha Campos. Né, para que depois de 2014, nunca mais volte para a política. E se você acha isso muito radical, eu não sei o que você está fazendo aqui. Então, por favor, para ajudar a divulgar esse vídeo, clique aqui embaixo no botão gostei. Se você estiver vendo esse vídeo embutido no Facebook ou alguma outra rede, vai ter um, um ícone gostei aqui, um joinha aqui em cima. Se você estiver no YouTube, tem o botão adicionar aos favoritos para ajudar o vídeo a ser mais divulgado e compartilhe nas redes sociais ou onde você quiser para que o PDT perca o máximo de votos possível. E outra coisa, olha a hipocrisia do PDT, olha a página defendendo liberdade de expressão. PDT do Rio de Janeiro, você acredita nisso? Isso se chama hipocrisia. Então, quando é que o PDT vai se pronunciar sobre o que a três loucada Cidinha Campos está fazendo na internet querendo tirar todo tipo de conteúdo que ela não gosta? Quando?